nossos produtores que não tem nem um, de ensino fundamental até a quarta série. Então, nós sentimos dificuldades de ficar pedindo muitos dados para eles. Eles anotarem para a gente as despesas, né? É. E a gente já tem a litragem, a gente já acha que muitas vezes já, já, é, já é uma grande coisa, um grande avanço para a gente mostrar para eles o custo.